Olá amigos! Hey Hoje vamos fazer leiteiro! ou então como se diz em inglês buttermilk Está bem? Que yeah. Ou como se diz em inglês buttermilk Sim, vamos abrir o leite tem que ser com leite gordo, 250 ml. vamos medir aqui 250 mililitros, é bom o leite gordo? E agora, vai levar uma colher de sopa de limão. Hum, sim, agora aguenta aqui A mãe esperando aqui devagarinho. Fica quietinha. Tem que estar quieta assim. Já ter tem que ficar quieta. E agora vai repousar durante 10 minutos, até o leite coalhado. O leiteilho é, é usado para fazer panquecas americanas. Por isso é que estamos a explicar como é que se faz o leiteilho, ou em inglês, o buttermilk. O leiteilho é o surdo leite que sobra quando se faz a manteiga. Que é utilizado para fazer panquecas. Muito gostosas, não é? Que aqui que eu gosto muito. E o nosso leiteiro ou buttermilk já está pronto. Como podem ver, ficou com alguns uh, grumes e um pouco mais espesso. E agora já podemos fazer as nossas panquecas americanas porque já temos o leiteiro ou o buttermilk. Assistido. Não se esqueça do like, like, faz o like, o like e subscrever o nosso canal. Tchau!